implantes no cérebro e na mão estarão contribuindo para que sejamos subjugados pela inteligência artificial. Já é possível realizar pagamentos utilizando apenas a sua mão. Para isso, basta você ter um implante de um microchip, talvez na sua mão direita. Com a implementação dessa nova tecnologia, muito se tem discutido a respeito de armazenamento de dados e o direito à privacidade. Hoje em dia, já existe quem esteja pagando suas contas apenas aproximando a sua mão de uma dessas máquinas de cobrança. Implantes como esses têm sido realizados desde 1998. Uma empresa polonesa, em 2021, passou a comercializar chips implantáveis que possibilitam o pagamento por aproximação. Em 2019, o holandês Patrick começou a fazer uso dessa tecnologia. Segundo Patrick, as pessoas ficam espantadas ao perceber que ele está fazendo pagamento por aproximar a sua mão desses leitores de cartões bancários. Patrick ainda revela tranquilidade parece não ter medo de questões como autorizada de dados, possibilidade da quebra da privacidade e a hipótese de um suposto monitoramento. Já ultrapassado o número de 500 implantes, a empresa britânica Biotech tem fabricado esse tipo de dispositivo que não serve apenas para pagamento, mas também podem ter outras finalidades. Alguns especialistas temem a quantidade de dados pessoais que esses chips implantáveis poderão armazenar no futuro, além da possibilidade de um hipotético suposto rastreamento. Mas se você não vê com surpresa o fato de pessoas estarem fabricando microchips implantáveis para implantar em outras pessoas, talvez ao saber que a inteligência artificial agora já conquistou o potencial de criar microchips de qualidade igual ou até superior, numa velocidade muito maior que as dos seres humanos, te surpreenda? Ao que parece, grande parte das pessoas aceitariam os benefícios de ter um microchip implantado em sua mão. Mas não apenas isso, aceitariam também os benefícios de ter um microchip implantado em seu cérebro. Elon Musk fundou uma misteriosa empresa de neurotecnologia chamada Neuralink para desenvolver um tipo de implante chamado laço neural. Musk disse que precisamos melhorar o cérebro humano para que possamos acompanhar a inteligência artificial que está melhorando rapidamente. Mas você acha que esses implantes cerebrais e na mão poderão de fato nos guardar de sermos subjugados pela inteligência artificial ou esses implantes no cérebro e na mão estarão contribuindo para que sejamos subjugados pela inteligência artificial?